Fala, fala galerinha! Okay, o que é isso? Eu sou o Norberto ah, E esse é mais um Elefante Literário Com as nossas metas para 2016 Música <risos> Do malandro, embora esteja com a mesma camisa um ano depois. Mas esse gente, a gente vai rever esse vídeo, analisar o que a gente fez, o que a gente deixou de fazer. Meu Deus. Que foi muita coisa. Eu tô okay? com medo, eu tô com medo desde agora, porque, meu Deus do céu, eu não quero. acho que eu, eu Vamos cancelar. É melhor. cancela, embora, O quê? Gente, rapidamente, a dezembro chegou, então a gente pensou: vamos rever, né? O que, que a gente botou de métrica, o que a gente cumpriu o que a gente não cumpriu. Eu acho que vai ser um desastre. Já tô fazendo meu voto desde agora. É assim, a gente Quis deixar como uma última chance, né? O último mês, um mês de. Mas aqui dá pra vai fazer que alguma coisinha. Tá? Então vamos ver o que vai acontecer. Estamos aqui que a gente não lembra muito, hum, né? É, não <risos> Então vamos ver o que vai dar. A gente já sabia que ia flopar o negócio. O ano passado já flopou e agora flopou de novo e parece que vai flopar de novo. 21 livros no ano. Agora tu tá só o leitor. Eu dei um monte. Eu reduzi essa meta pra 30 livros. E se as coisas tiverem tão certo, tu vai aumentando progressivamente. 30 livros? Já passei, já dobrei a meta, já passei da do, do dobro. Então, pra ano, eu vou fechar nos 45 livros. Eita, já passei também. meta. O quê? Meta concluída. O okay. quê? <risos> Deu certo aqui. Livros clássicos, sejam eles nacionais ou internacionais, clássicos de todos os tempos ou clássicos contemporâneos. Minha cara! <risos> mas, não, mas até que deu certo, né? Porque teve o Clássico Tube. Eu este ano, com certos livros que foram dados de presente, estou há muito tempo na minha infância. Ou livros que eu comprei há muito tempo. Eles já estavam na minha mesa em 2015, mas eu fiz isso há de uma também. <risos> o quê? <risos> <risos> Quer ver? Deu exemplo. Eu. Isso. Eu não li. Também não lê. É o quê, né? <risos> não, não deu em nada! Não deu em nada, não. não. não, não. não, não. Nem não. peguei não. nesse box. Consegue... Muito... Muito. Isso a um livro, eu acho, pra terminar. A do Tigre Promessa do Tigre. Terminei. o que? Nem peguei. Terminei. Muito bem. O Esse ano nem cogitei ler esse ano. Deu, deu certo o calendário, viu, Vento Martins, amigo? Cheio de acompanhar. <risos> eu né? acho que fez um mês ou dois. A gente deu o pior, <risos> Mas se for pensar bem, <risos> acho que dá pra encaixar alguns livros <risos> nas datas. Falta só imprimir. tá até hoje. A primeira meta é ler os livros que eu deixei em 2015. Tá tudo aqui ainda. ano passado, 10 15 ah, mas se você é. conseguiu compensar pô, só meta era 30 para antigos. Isso é uma verdade, como muito é que você saber compensar. A gente foi né? A gente leu. Deus certo. Tem vários nacionais bem, bem bons. Inclusive que valeram a pena. Também, Check. Deu certo. É uma meta constante. Por favor. No caso, okay? é... <risos> eu não Check! Ano um livro. Não dei nada. Fiquei... Me dei muito bem nessa meta. Oh. Tudo certo. O okay? que? <risos> deu certo? Não deu. Como eu queria não comprar muito, mas eu e eu compro. eu comprei muito. Eu comprei, comprei muito, ser... muito livro, comprei mas menos pra do pra que ano tá passado ainda, ver? né? Tem <risos> e no último mês eu comprei um livro, nenhum, então ó, o que é, né? O que é ver essas metas não sendo cumpridas ao longo do ano? É, não tá fácil, a gente, a única conclusão que a gente chegar é que a gente não vai fazer vídeo de metas Porque é, não, me tá não tá desistir, certo, Minha tá gente, eu tinha prometido ler, que umas 5 séries, eu não comecei uma, nem peguei, nem abri os livros esse ano Quem sabe esse mês eu toque neles, ou um menos, ok? Promessa em cima de promessa ah, Quem sabe, assim não vou não, o que é? eu esse vídeo. porque a gente pessoas. Nada. Porque a gente não cumpriu meta. A pessoa botou uma meta e não cumpre. Como é que é Ai, Mas tá bom. Promete não fazer metas. Deixar a vida levar e a recomendação que fica aqui. Ah, tá bom. Go, o é aqui. Acabou o vídeo, tipo. É ruim a pessoa fazer uma promessa e promessa. Mas eu vou tentar, né? Botar, pelo menos de TBA de, de dezembro. Mês ano eu acho que eu já desisti, porque eu enchi o saco Eu tava, eu tava até que pensando que? em vender, porque, pelo amor de Deus, já não já deu. Porque, inclusive, não vai fazer esse tipo de vídeo, porque. É só pessoa a... ficar triste minha gente, não só tem condições não. Eu vou fazer nada. Eu cumpri essa, eu vou tentar cumprir essa daqui para os próximos 10 anos, okay? esse livro que eu não li. Não, mas fazendo um balanço, realmente, a gente leu alguns livros nacionais super interessantes. Prosseguir. Continuar falando, que é muito importante a gente dar uma chance à literatura nacional, que tem muita coisa boa. Muito, inclusive, esse mês né, teve muitas leituras nacionais legais, como sempre. O clássico, a gente tá com o Clássico Tube aí, né, além de alguns clássicos aí, já dá uma ajudinha também. Inclusive, entra lá no grupo, faz parte com a gente. Tá rolando sorteio do terceiro livro o Retrato de Dorian Gray pra gente ler todo mundo juntinho mais uma vez. Deixa aqui nos comentários se você criou alguma meta pra 2016 e conseguiu cumprir ou se não conseguiu cumprir também igual a gente. A gente tá todo mundo no mesmo barco abraçadinho e unido. Se você pretende fazer alguma meta pra 2017 ou tem algum plano, né? Deixa tudo aqui nos comentários pra gente saber e conversar um pouquinho sobre isso. Não esquece de curtir esse vídeo e ajudar na nossa divulgação. Se inscrever no canal se ainda não for inscrito e ficar ligado no que tá rolando por aqui. Valeu! Valeu. do fracasso. Deus, então. Tem vários vídeos de fracasso que a gente podia juntar, inclusive. Vídeos em que fracassamos... É o do fracasso. Sim. <risos> Igual a 2016, o quê? Em 2016, quando acabasse o ano das meia-noite, ia aparecer na tela do, da televisão todo mundo. Created by Shonda La O quê? Ai, a gente então tá vindo, mas tu devia estar não.